Olá. Hoje eu trago para vocês um vídeo que está gerando muito medo em alguns países. Meu nome é Zezuma Luiz e hoje eu trago esse vídeo para vocês. Vespas Assassina Vista pela Primeira Vez Cientista norte-americano alertaram a população sobre o aparecimento das vespas assassinas, nativa da Ásia. As vespas gigantescas asiáticas foram vistas pela primeira vez nos Estados Unidos em dezembro de 2019 e vem causando preocupações em apicultores e entomologistas. Isso porque os insetos são capazes de dizimar uma colmeia de abelhas em poucas horas. Medem cerca de 5 centímetros, sendo as maiores do mundo, e liberam uma toxina tão potente que pode matar uma pessoa que tiver levado várias picadas, mesmo se não for alérgica. No Japão, entre 30 e 50 pessoas morrem por ano vítima das múltiplas picadas das vespas leite, disse a bióloga Jane Sen do Departamento de Agricultura dos Estado de Washington. Os cientistas contaram ainda que a picada da vespa assassina é extremamente dolorosa, e o ferrão é tão longo que pode penetrar até mesmo no traje de proteção usado por apicultores. Apesar disso, como qualquer outro inseto, a espécie só ataca humanos caso seja provocado ou se sinta ameaçado. Pessoas que já foram alvo dessa vez para assassino, relatam ter ficado em posição fetal e passado a gritar e gemer. E ainda falaram que é difícil descrever a dor. Uma pessoa afirmou que é como se seu sangue estivesse se transformado em ácido enquanto estivesse eletricutado.